Na Câmara Municipal de Alta Floresta, a gestão dos recursos públicos é feita com responsabilidade, seriedade e transparência. Como resultado, em seis meses, economizamos mais de um milhão de reais e conseguimos planejar e executar diversos investimentos para melhor atender a nossa população. Fique por dentro de todas as ações do Poder Legislativo. Acesse o Portal da Transparência e saiba como é feita a gestão dos recursos públicos. Câmara Municipal de Alta Floresta. Trabalho e Transparência.